Olá, eu sou Nilza Sacomã, advogada especialista na área de direito da saúde. Nós estamos aqui no nosso bate-papo do terceiro e último episódio sobre a saúde holística e o bem-estar da população. Estou aqui com a minha amiga Sandra Consalter Luibi, arquiteta que tem este olhar voltado para o bem-estar da, da população através de uma arquitetura sobre a ótica holística. Então, nós vamos hoje bater um papo com ela a respeito disso. Sandra. Com o advento da pandemia, nós levamos um grande susto, né? Ficamos bem assustados com aquela pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo com medo de se contaminar. E houve um lado muito ruim, e que as pessoas adoeceram no primeiro momento, porque elas não estavam acostumadas a ficar dentro de casa. E o homem é um ser social, ele gosta de, de se interagir. De repente, ele, ele interagia com a própria parede, ou com a planta, ou com o cachorrinho dele, né? Hum. E aí, Sandra, me diz, qual foi a, a, a, o resultado disso? O que, que resultou de bom em termos de arquitetura, que você pode nos dizer que a população acabou, acabou entendendo como é que é esse novo modo de viver? Porque nós não vamos mais voltar ao passado, né Sandra? A gente espera que não, né? Mas, <risos> realmente a pandemia trouxe uma nova forma de utilização dos espaços dos lares. Em primeiro lugar, a casa anteriormente era dormitório. As pessoas saíam cedo, passavam o dia fora, levavam seus filhos, quem tinha filho, para as escolas, buscavam em olhares em diversos horários, mas voltavam para casa para dormir e eventualmente faziam uma refeição. Então, qualquer lugar da refeição, para assistir uma televisão para os seus quartos e então, tal. Mudou tudo. Nós passamos a utilizar os espaços domésticos 24 horas. Exatamente todo o tempo do, do, do dia e da noite a gente estava lá. Então, tínhamos que setorizar. A princípio ficou tudo misturado. Todo mundo trabalhava em sala de jantar. Era criança correndo ali, era cachorro latindo lá e todo mundo aquela coisa é, girando no entorno do trabalho. Mobiliário não era adequado, porque cadeira de sala de jantar não é cadeira de trabalho. Então, ela não tem, ela não tem ergonomia, não tem, você não consegue ajustar o móvel porque uma cadeira de trabalho, ela se ajusta ao seu corpo, não é o seu corpo que se ajusta. Então, a iluminação não era adequada, as pessoas passavam dias, às vezes, olhando para a parede, enquanto que era só girar e dar, é, é, virando para uma janela, para uma sacada. Nós, arquitetos, tivemos que reavaliar os espaços desses clientes, dessas pessoas, e mostrar que tem condições de você desempenhar essas funções dentro da sua casa mas a casa teria que estar preparada para receber. Então, a gente foi muito consultado, é, trazendo parte de escritórios para dentro de casa, criando esse setor, setorizando os espaços. As pessoas que trabalhavam em casa tiveram que disciplinar e se disciplinar em relação aos filhos, crianças, é de tal hora a tal hora, não estando a gente pode voltar a conversar. Então, é, a interação espaço-pessoas foi muito grande. E nós profissionais da área de arquitetura e os clientes, e as pessoas de uma forma geral, não pode esquecer. Nós temos muitas soluções para criar espaços seguros para os de novos jovens, mais ou menos jovens e, e idosos que seja, né? Essa nova classificação. Não tenham vergonha de pedir para instalar barra nos banheiros. Não fiquem intimidados em colocar uma banqueta para você sentar e lavar seu pé dentro do banheiro. Usem tapetinhos de borracha que te dão segurança dentro do box, porque o banheiro é o lugar, é, é o maior número de acidentes domésticos para as pessoas que têm deficiência ou são idos, é no banheiro. É interessante você falar isso, Sandra, porque a gente não tinha esse olhar. Eu tive uma experiência na época da pandemia, montei minha escrivaninha na sala. Depois de um mês eu já estava irritadíssima. Chamei a Sandra, ela criou um ambiente maravilhoso. Hoje eu já tenho um escritório em casa, que é uma biblioteca, que eu adoro o ambiente. Mas E, e no primeiro momento não dei importância, mas ela se preocupou com a, com a luz que entraria, com a cortina, o tipo de mesa, qual a cadeira que eu precisava, qual a posição que ia ficar minha mesa? E olha, eu digo por experiência. Passei a ter um lugar maravilhoso para trabalhar. Eu adoro ficar naquele meu espaço. Então, a Sandra, você tem razão, Sandra. Nós temos que nos preocupar com esse bem-estar. E eu concordo, e acho que não apenas para os velhos velhos, mas também para todas as pessoas a gente tem que ter um cuidado com, com essa questão da segurança, né, Sandra? Então, as pessoas passaram a ter esse olhar, finalizando a sua fala, nos fale. Alessandra, como ficou então o olhar das famílias? Elas passaram a ter esse cuidado? Passaram, Nilza, a se preocupar um pouco mais, pelo menos, porque é um assunto novo. Você entender que você passa a ter necessidades diferentes do que você tinha 30, com 30 anos, é, os espaços envelhecem e a gente precisa tomar esse cuidado. Nós, evoluímos, crescemos, mudamos, e os espaços têm que mudar também, conforme a idade, a utilização e como a gente está é, no nosso momento atual. Então, cuidado, espaço envelhece, precisa ser revisitado sempre. Então, veja, gente, não somos só nós que temos que lutar pela nossa saúde e bem-estar, mas nossos espaços. Aquele velho, aquele móvel velhinho que está ali te perturbando, quando você passa, você tropeça, tá na hora de trocar e conversar com o arquiteto que tem um olhar holístico. Aí, se chamou profissional, isso é interessante. Se Sim. vocês gostaram da, das nossas falas e desse bate-papo, Dê um, dê um like, né? nos siga, siga na rede social, ele estará no podcast, estará também no YouTube, no Instagram, e gostaríamos que vocês escrevessem, dessem a sua opinião, para que nós possamos responder e até trazer para vocês informações interessantes, assuntos que vocês gostariam de ouvir. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Nilza, pela oportunidade. Obrigada.